Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. É diferente da cultura que a gente tem na universidade e na academia, né? Que é tratar dos problemas, escrever-os em detalhes, avaliar de maneira técnica quão, quão seguro é o um nosso sistema, propor soluções, implementar essas soluções e evoluir a segurança do sistema ao longo do tempo. O TSE acha que... porque eu sou proibido de fazer piada com política político em época de eleição. Não sei se é. você sabe. Não, não é. sabia. O TSE agora. vem aqui na emissora, diz que é proibido fazer piadas com... Os políticos na época da eleição, com partidos, uhum. com políticos, com governo, eu não posso tocar no assunto. Por quê? Porque para o TSE, se eu fizer uma piadinha com um candidato, eu posso estar alterando, eu posso estar influenciando o voto e alterando o resultado da eleição. Mas a urna não ser transparente não tem problema nenhum, eles deixam passar, fica tudo tranquilo. Eles não estão preocupados com a falta de transparência da urna, com a facilidade em fraudar a urna. O problema é fazer piadinhas com o político na época de eleição.